O programa ele transcorre até o final de 2015, onde além de incentivarmos e darmos todos os treinamentos necessários com todas as questões legais, certidões, é, licenças pertinentes, ainda temos também o um apoio do SEBRAE para treinamento e qualificação das pessoas envolvidas, fornecemos, construímos prédios onde são, foram instalados padaria, é, panificadora, é frigorífico já funcionando e fornecendo materiais para a comunidade de Niquelândia e para o comércio de Niquelândia, ajudando com isso a desenvolver todo um processo econômico dentro do município e social, uma vez que gera renda para essas famílias envolvidas.